No primeiro capítulo da história do Toyota Bandeirante, vimos sua origem, a chegada da Toyota no Brasil, a construção da fábrica de São Bernardo do Campo, os primeiros modelos do Toyota Land Cruiser, a mudança de nome para a Toyota Bandeirante e a evolução dos modelos até o final da década de 70. Também os logotipos, até então afixados nas laterais, abaixo do capô, foram substituídos pelo nome Bandeirante, diretamente estampados na carroceria. Continuando nossa história, iniciamos esse segundo capítulo no começo dos anos 80, ponto de partida para a evolução dos modelos nos anos 80, 90, até seu final de linha em 2001. No final de 1981, toda a linha recebeu câmbio com todas as marchas sincronizadas com o caixa de redução que deixou o veículo mais confortável e seguro na condução e mais robusto no fora de estrada, com uma relação de 1,992 para 1 na caixa de redução e com a redução do diferencial de 3,70 para 1. O acionamento da reduzida e da tração 4x4 eram feitas por uma alavanca no assoalho ao lado da alavanca de câmbio. Um gráfico no painel mostrava as possibilidades do sistema. 4x2 alta, tração apenas nas rodas traseiras sem reduzida. 4x4 alta, tração nas quatro rodas sem a reduzida. Neutro, o desacoplamento total do sistema de tração. E 4x4 baixa, tração nas quatro rodas com a reduzida acionada. A caixa de câmbio, com relações mais longas, era produzida pela própria Toyota e tinha como opcional o sistema de roda livre da marca AVM, sistema que permitia que as rodas dianteiras ficassem desacopladas do diferencial dianteiro, rodando livres, podendo ser acopladas por um botão giratório no cubo das rodas dianteiras. Acionando o sistema nas rodas, era necessário acionar uma alavanca internamente para o seu engate. Usinagem, fundição e forjaria eram realizados pela própria Toyota, e cada conjunto era concluído em cerca de 30 a 40 minutos. Todas as caixas eram testadas em bancada, e cada caixa pesava aproximadamente 140 kg. A linha também recebeu servo-freio com cilindro mestre de duplo circuito, freio de estacionamento com alavanca reposicionada no assoalho, junta elástica na coluna de direção, volante de empunhadura mais macia, alavanca de seta com retorno automático, pisca alerta e chave de partida na coluna de direção, espelho interno maior e nova lanterna traseira com luz de ré. O motor recebeu apoios modificados, com coxins sobre o travessão do chassi, a fim de reduzir as vibrações e trepidações transmitidas para o interior do veículo. A partir de 1981, a Toyota do Brasil fez investimentos ativos, incluindo a reforma de seus equipamentos de usinagem e estamparia obsoletos em 1984 e a expansão de seus processos de pintura, tratamento térmico e usinagem de 1986 a 1988. Durante esse período, as instalações foram aprimoradas com o objetivo de introduzir a produção em dois turnos na linha de fabricação do Toyota Bandeirante. Para a linha 1983, a grade dianteira foi alterada, passando a ter linhas mais quadradas com maior afastamento entre os faróis. Também foi lançado um chassi com entre eixos 40cm maior em três modelos. Picape com caçamba de 2,53m. Cabine chassi para receber baús, carrocerias de madeira ou implementos e cabine dupla com duas portas e caçamba de 1,80m. O eixo dianteiro foi reprojetado, passando a utilizar juntas homocinéticas em lugar de esféricas. Em 1983 também, o presidente da Toyota do Brasil, Shinji Tome, deu uma entrevista à revista Auto Esporte, onde fez diversas colocações sobre o estudo do mercado brasileiro pela Toyota, com a intenção de vir a produzir veículos de passageiros no Brasil. No Salão do Automóvel de 1984, a Toyota mostrou a linha 1985 do Toyota Bandeirante com dois modelos com preparações especiais. Um longo, com capota rígida de plástico reforçado com fibra de vidro, bancos especiais, carpete e ar-condicionado. Outro curto, colocado à venda como uma versão de acabamento mais esportivo do modelo OJ50L, com grade de proteção adicional, faróis auxiliares, Santo Antônio tubular, pneus largos, conta e relógio. A Toyota estava com foco no conforto interno da linha, sofisticando os acabamentos e oferecendo acessórios diferenciados. O Toyota Bandeirante OJ50L tinha capacidade de fora de estrada de inclinação lateral de 40%, rampa máxima de 60% e altura máxima de passagem na água de 70 centímetros. Os modelos 1985 também receberam um novo painel que foi redesenhado e pintado em dois tons, painel de instrumentos com velocímetro, marcador de combustível, termômetro do motor, manômetro de óleo e voltímetro e portas com painéis acolchoados. E como opcionais, passou a contar com relógio, conta-giros, rádio, direção hidráulica e ar-condicionado. Faixas decorativas também foram aplicadas à linha. Foram reforços para aumentar a comercialização do Toyota Bandeirante, que permaneceu assim até o final dos anos 80, e também foi mantida a mecânica dos modelos anteriores, com um motor Mercedes-Benz OM314 com injeção direta, com 85 cavalos DIN, câmbio de quatro marchas sincronizadas, e tração nas quatro rodas com caixa de redução. Em 1989, a Toyota adquiriu um terreno de cerca de um milhão e meio de metros quadrados em Indaiatuba, no interior de São Paulo, para a futura expansão, mas somente em outubro de 1996 o terreno de Indaiatuba começaria a ser terraplanado. Em novembro de 1989, na feira Brasil Transpo foram apresentadas diversas novidades na linha Toyota Bandeirante para 1990. Nova grade dianteira plástica com faróis retangulares, lanternas traseiras maiores, porta traseira de novo desenho para os jipes com capota de aço, isolamento acústico reforçado e um novo motor diesel Mercedes-Benz, modelo OM364, 4 cilindros em linha, com 3972 cm cúbicos, injeção direta com 90 cavalos, 27 kgf·m de torque, comando de válvulas único no cabeçote e taxa de compressão de 17,25 para 1. O filtro de ar passou a utilizar elemento de papel, em vez do tradicional filtro a óleo, e o sistema de escapamento tinha os pontos de fixação alterados por causa do novo motor. Internamente ganhou revestimento de vinil no teto, bancos mais anatômicos com encosto reclinável para o motorista e opção de forração em tecido. Nessa época havia fila de espera para o Toyota Maneirante. Em 16 de março de 1990, pouco depois da posse, Fernando Collor de Mello, então presidente do Brasil, levou a administração federal a baixar a medida provisória 158 aprovada em 13 de abril pelo Congresso, autorizando a volta de vários produtos estrangeiros ao Brasil, entre eles, os veículos. A produção em dois turnos foi então introduzida na fábrica de São Bernardo do Campo em agosto de 1990. O volume de produção em 1991 atingiu 6.754 unidades na Toyota do Brasil, estabelecendo um novo recorde. Em 1993, foi feita mais uma atualização da linha do Toyota Bandeirante. Foram adotados o câmbio de cinco marchas, com a quarta marcha direta, relação 1 um para 1 um, e a quinta marcha funcionava como uma sobremarcha. Vinha com direção hidráulica de série, amortecedor de direção instalado entre as longarinas para diminuir as vibrações do volante, barras estabilizadoras na suspensão dianteira, freios redimensionados com sistema modulador de frenagem e sistema de ventilação forçada, além de tanque de combustível que foi aumentado de 52 para 63 litros, bateria transferida da cabine para o compartimento do motor e aquecimento interno. Em abril de 1994, a linha Toyota Bandeirante passou a ser vendida com motor Toyota Diesel com designação 14B, com 4 cilindros longitudinal de 3.661 cm cúbicos, injeção direta com 96 cavalos, 24,4 kgfm de torque, comando de válvulas no cabeçote e taxa de compressão de 18 para 1 fabricado pela Daihatsu Motor Corporation para cumprir os regulamentos de emissões de poluentes de 1996. Nesse ano, o Toyota Bandeirante passou a contar com um novo emblema da marca na grade dianteira junto com um emblema 4x4, melhor acabamento, discos de freio ventilados na dianteira e pneus mais largos. Em 1995, a fábrica de São Bernardo do Campo foi ampliada. Um novo galpão foi equipado com máquinas compradas nos Estados Unidos e Japão para fornecer componentes para sua fábrica dos Estados Unidos e para a picape Hilux Argentina. Em novembro de 1995, a Toyota comunicou oficialmente a construção de uma nova planta no Brasil, com capacidade para 20 mil carros por ano. Em agosto de 1996, Executivos da Toyota acenaram com a necessidade de construção de uma terceira fábrica no Brasil para a produção de veículos pequenos. Em setembro de 1998, foi inaugurada a planta de Indaiatuba e iniciada a produção do primeiro automóvel Toyota Nacional, o Toyota Corolla. Com a chegada do Toyota Corolla, o Toyota Bandeirante passou a ocupar uma posição secundária no foco da Toyota. Em 1999, a Toyota apresentou o Toyota Bandeirante Picape de cabine dupla e quatro portas, que tinha o propósito de aumentar as opções da linha e rivalizar com o Land Rover Defender 130. E em comemoração ao centésimo-milésimo Toyota Bandeirante fabricado, foi apresentada a Série Especial Sport, do modelo chassi curto, com as características do modelo OJ50L de 1984, acrescidas de portas de aço, faróis auxiliares e lanternas traseiras embutidas nos para-choques protegidos por tela. Mesmo com todas as mudanças feitas, o Toyota Bandeirante não conseguiu cumprir com sua mecânica a legislação de emissões de poluentes que entraria em vigor em 2002. Após a Toyota não mostrar interesse em investir em uma nova parceria para o fornecimento de uma mecânica compatível com as legislações, assim como foi feito no passado com a Mercedes-Benz, e por optar por não desenvolver um novo modelo, depois de mais de 40 anos de seu lançamento, a última unidade do Toyota Bandeirante, um jipe curto com capota de aço, deixava a linha de produção com 103.750 unidades produzidas, que sobem para 104.621, se somados os Land Cruisers montados em CKD. A cerimônia de encerramento da produção do Toyota Bandeirante ocorreu na fábrica da Toyota em São Bernardo do Campo, no dia 28 de novembro de 2001, e contou com a participação de cerca de 500 funcionários. Com o final da produção do Toyota Bandeirante, a linha de montagem de São Bernardo do Campo foi desativada, ficando a unidade restrita à fabricação de peças e componentes para Corolla e Hilux. A Toyota do Brasil guarda algumas unidades de Toyota Bandeirante 0 km em sua planta de São Bernardo do Campo utilizadas para exposição para visitantes e em eventos. A boa fama do Toyota Bandeirante, como sinônimo de robustez, o transformou em um veículo de um nicho de mercado para clientes que procuravam um produto com ampla durabilidade, sendo inclusive utilizado pelo exército, marinha e aeronáutica. Também foi utilizado em frotas do IBGE, no acesso a áreas de difícil acesso na realização de censos, e para diversas manutenções em áreas rurais. Como em empresas de força e luz, manutenção de tratores por concessionárias, companhias de distribuição de gás, infraero, patrulha rural e diversos outros órgãos públicos. Empresas privadas também utilizaram muito Toyota Bandeirante, como lojas de materiais de construção, de materiais veterinários, mecânicas, com destaque para a frota da aviação cometa. E mesmo depois de ter sua produção encerrada, tornou-se um ícone na recreação off-road, sendo cultuado por muitos, tendo um alto valor até hoje no mercado, e foi alvo de diversas transformações, visando principalmente maior capacidade off-road. Participa hoje ainda de trilhas com diversos clubes e encontros, atura de coleção e chegou até a ser procurado por colecionadores do exterior. Muitas unidades continuam em plena atividade até hoje, honrando a frase escrita em seu manual do proprietário. O Toyota Bandeirante foi construído para durar longos anos, produzindo lucros para seu proprietário.